Essa ideia de fazer a semana crescer foi animal, todo mundo já sabia. Mas agora ficou ainda melhor. Tá bom pra cachorro e gato também. A prefeitura trabalha. Domingo foi a vez da castração solidária, com o objetivo de diminuir a quantidade de animais nas ruas. E assim prevenir a saúde deles e também dos humanos. E vem mais por aí. Cinco escolas inauguradas em um único dia. O trabalho